Tor Remigel funciona mesmo? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Thor Remigel. Se você não conhece o Thor Remigel, ele é um gel que você vai passar no seu pênis, ele vai aumentar o tamanho, vai engrossar mais a grossura, né? E ainda vai te dar mais disposição na hora do sexo ali, né? Eu sempre indico de você ocupar pelo site do fabricante, assim você não terá problemas com falsificações, né? Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver que tem muita gente falando de, vários, de diversos tipos de produto, né? eu sempre indico ocupar pelo site do fabricante, porque como tem muita procura, tem muita gente também que falsifica nesse tipo de produto. Nunca compra pelo Mercado Livre e pelo LX, né, se você vê produtos nesse, nesse sentido, né, sempre compra pelo site do fabricante. O site do fabricante do Thor Mg eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Quando você acessar, você vai ver, né, que lá tem todas as informações, né, tem garantia também, você vai ver, né, que são ingredientes naturais, não tem contra-indicação, ele é aprovado pelo Anvisa e o Ministério da Saúde, né, e é isso, quando você clicar, você vai ver, né, que realmente tem todas as informações e realmente é o site do fabricante como você deve utilizar sempre indico você utilizar fazer um tratamento a um longo prazo né não simplesmente comprar um pote usar poucas vezes e pensando que realmente vai ficar com o um pau para dentro do cavalo não é assim que funciona você deve fazer um tratamento né quando você aplicar ele você deve aplicar como sempre antes das relações sexuais uns 20 minutos, uns 10 minutos antes. Quando você aplica, você vai ver que seu pênis vai dar uma engrossada, né? Ele vai inchar o tamanho dele. Se você estimular com frequência, né? Todo dia, três vezes na semana, aí fica seu critério, você vai ver, né? Que seu pênis vai manter aquele tamanho, né? Tanto de grossura como comprimento também. Fora que vai te dar bem mais disposição, né? Mais vontade de ter sexo ali, né? O legal do Dr MGL é ficar nesse sentido, né? Que realmente ele vai te ajudar em várias áreas, né? tanto no tamanho, na grossura como na disposição se vocês também sofre de ejaculação precoce ele ajuda também a retardar um pouco né, a ejaculação precoce quando você utilizar você vai ver né, que realmente ele é um produto assim, meio completo né? ele ajuda em várias áreas né? e como eu te falei não tem contraindicação né? você pode usar à vontade se possível todos os dias e fazer um tratamento a longo prazo de pelo menos uns 3 meses lá tem vários kits né? um pote, dois potes, três potes ou mais quantidades se você puder né compre de três meses aí você faz um tratamento a longo para assim ter um resultado um pouco mais melhor né um pouco mais legal se você também não puder compra de um pote só assim você experimenta né e vai testando ali se realmente é ficou do jeito que você realmente queria né se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal o site do fabricante como eu falei vai estar na descrição do vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo